bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues seu corretor de imóveis eu quero te mostrar essa casa no Enseada 385 metros quadrados quatro suítes linda vista para o lago gente começa aqui na entrada ó já tem umas palmeiras aqui ó maravilhosas grandes já fachada imponente uma linda fachada ó até as bicicletas já estão ali para você fazer o test drive aqui no condomínio tá bom olha só. Quero te mostrar essa casa, ela está com um ótimo preço, um dos melhores negócios do condomínio. Uma casa dessa, gente, menos de 4 milhões de reais, é muito barato, gente, vale a pena você conferir. Aqui eu acabei de entrar nela, então aqui o living dela, pé direito alto. Olha o lustre que maravilhoso, Olha as luzes tudo acesa. é de manhã, então tem bastante caridade. Né, Para você ver óbvio que de noite fica muito mais linda essas luzes, lareira. Então, gente, ela é ecológica a álcool, tá? Esse aqui é o living da casa, escada estilo caracol, né, gente? Toda linda, maravilhosa, revestida com mármore travertino. Aqui à minha direita a gente já tem a famosa suíte do vovô. Olha só uma linda suíte prontinha, cama de casal, Papel de parede, espelho Cabeceira ali também, estofadinha Já vou te mostrar Aqui o banheiro dessa suíte Olha que top, gente Gente, a casa é muito linda Ela tem uma vista, meu caro Se você viu na, na introdução Nós vamos ver ela aqui É uma vista paradisíaca né? Uma vista cinematográfica, vamos dizer assim Ó, Continuando então O nosso tour, aqui a gente tem uma paradouro. Espelho aqui de estilo, falta preguinho <risos> Olha os vasos, gente, isso aqui acho que é murano, olha que lindo ó. Casa vai ficar conforme você está vendo, tá gente? Aqui à minha esquerda nós temos uma cristaleira Mais uma areazinha ali eu já vou te mostrar Uma sinuca, aqui no Rio Grande do Sul não pode faltar uma mesa de bilhar, né? Que você vai fazer você vai fazer churrasco jogando bilhar não pode faltar aí na sua cidade o que, que não pode faltar no churrasco comenta aí gente aqui ó antes de nós começar mostrar a outra parte nosso lavabo uma torneira dourada maravilhosa uma cuba esculpida na sobrecuba de ônix tá, gente ela é iluminada ou não consegui ligar ela aqui aqui é a parte então do vaso lavabo papel de parede também lindo maravilhoso e meu caro vamos para a parte mais linda da casa sem demora qual é a parte mais linda de comer né? não tô brincando <risos> já vou te mostrar a parte mais top que eu acho tá gente primeiro a uh, mesa de bilhar ali nós temos uma varandinha com mais cadeira integrada aqui a nossa mesa de jantar aqui com esses dois lustres maravilhosos também olha que vista sensacional piscina tá na piscina tomando banho fazendo churrasco na churrasqueira né preparando a salada aqui jogando bilhar aqui sentado ali ou sentado aqui do lado totalmente integrada é casa com astral de praia realmente gente e o que que é essa vista eu já vou te mostrar aqui a gente tem então uma espécie de sala né de pátio um estar aqui para você estar tá no pátio podocarpos gente cerca viva né Prontinha, vamos começar aqui, gente. Olha só, sair aqui no pátio. Todo o pátio aqui atrás de pedra, cachambu. Mais quente que esteja, não esquenta pedra. Piscina com deck, gente. E hidromassagem aqui, ó. Prontinho, borda infinita para o lago. Olha que maravilhoso, gente. Mais uma área aqui de sofazinho. Olha só que top, Olha, todo de junco. Só aqui pode molhar, não estraga mais uma mesa aqui é para você comer o salsichão aquele pãozinho antes do, da carne né <risos> e mais um balanço aqui diferente cara isso aqui é um balanço de rei Olha só que top olha que lindo lindo demais e meu cara sabe qual é a vista que você vai ter dentro da piscina com a borda infinita vai ser esta daqui ó olha que linda não é demais essa vai ser a sua vista para o lago Imagina a noite, todas essas casas ligadas aqui no lago, cara, você vai dizer que não está no Brasil, com certeza. A casa está pronta, vai ser vendida conforme você está vendo. Não sai nada da casa, tá gente? Apenas objetos pessoais. Então, aqui a gente viu a sala de jantar, a sala de bilhar, vamos agora para a nossa cozinha. Cozinha linda, maravilhosa, aqui é feito uma ilha, tá gente? Ó, toda de mármore aqui esse aqui acho que é um marrom absoluto não sei o nome desse aqui se você souber diz aí aqui para você colocar suas champanhes olha que top ó coloca gelo aqui coloca champanhe aqui fica lindo demais maravilhoso aqui não vamos dizer que é nossa torre né mas aqui tá o um micro ali nós temos uma lava-louça fogão cooktop tudo prontinho nosso exaustor aqui em cima até o relógio para você saber a hora do almoço geladeira pronta Aqui a gente tem uma chapa a gás e também uma churrasqueira elétrica. Os petos, inclusive, estão lavadinhos. É só trazer a carne <risos> e vir fazer o churrasco na sua casa nova. Aqui a gente tem, então, um quarto de serviço, tá, gente? Nós temos um banheiro aqui auxiliar para serviço, tá? E mais esse dormitório aqui também de serviço, ó. Que também serve para suas visitas, né? Caso... Venha mais gente, área de serviço, equipada, máquina de lavar, aqui nós temos um bebedor com filtro, junker aí da água quente, prontinho, vamos conhecer a parte de cima, que é uma das melhores partes, uma das melhores vistas aqui do condomínio e dessa casa, vamos lá conhecer, vem comigo então, vamos lá, vamos subir a escada aqui gente, então ó, a gente viu o living, olha a cristaleira ali que bonita gente ó, a escada toda ela também gente, eu não sei se consegue ver ó, iluminação aqui na escada, Vamos subir, eu quero te mostrar. Gente, essa casa aqui está menos de 4 milhões de reais. Vale a pena você vir conhecer essa casa se você procura custo e benefício. Ela não é uma casa muito grande, mas está com um ótimo preço. Aqui a gente tem então um estar íntimo, tá gente? Uma, uma sala de cinema pode ser, não sei como você pode adaptar. Ou pode virar o seu home office também. Aberturas de PVC automatizada e aqui tem um detalhe nessa área aqui ó te mostrar aqui a gente tem um banheiro meu cara olha só banheirinho Por que, que tem um banheirinho aqui Diego deixa eu te mostrar porque aqui meu cara pode virar a nossa quarta suíte aqui em cima só fecha aqui quarta suíte o banheiro já tá ali olha que top legal né então o proprietário deixou aberto aqui para ter essa opção home office cinema ou a própria sala que ele tá usando e agora a gente entrando então na nossa segunda suíte aqui são duas camas de solteiro deixa eu abrir aqui para você ó, aqui a gente tem uma sacadinha vista para a avenida principal aqui do condomínio e aqui gente ó olha só atrás de mim guarda-roupas grandes, tá, Eu não vou abrir porque a casa tá sendo usada é de particular e tal tá à venda, tá gente, a casa e ela tá com ótimo preço, falando de novo ótimo preço, aqui meu caro o banheiro da nossa segunda suíte são duas cubas, olha que legal um banheiro que não é master, mas tem duas cubas, quero te mostrar as duas principais suítes agora, que são essas daqui vem cá Olha só que linda Vamos acessar aqui, ó. Olha só. Acabamos de entrar numa das mais belas suítes com as, uma das mais belas vistas. Olha que linda, gente. Vista da sua cama, não é demais? Olha só, cama de casal, televisão, banheiro eu já vou te mostrar, guarda-roupa atrás de mim, sacada com vista para você contemplar o lago no final da tarde ó aqui um banheirinho maravilhoso banheiro da suíte e aqui meu cara é o guarda-roupa olha só aqui três portas grandes espelhadas só nesse aqui olha só a cabeceira com MDF e espelho vamos lá conhecer a suíte master vem comigo quero te mostrar a tá preparado então para conhecer seja bem-vindo então à sua suíte principal uma linda cama de casal maravilhosa, confortável, uma cabeceira toda almofada, grandes guarda-roupas, muito espaço, quatro grandes portas para você vir morar aqui, lindo demais, maravilhoso, essa é uma suíte pensada no cliente para morar, muito espaço para o guarda-roupa gente, muito mesmo, olha só, até para fazer um close aqui se quisesse né, olha só gente, muito espaço aqui, e o melhor de tudo, o melhor de tudo, meu cara, é que você tá deitado aqui e tá vendo essa vista pro lago. O que que você acha? Olha só a cama bem... Bem confortável mesmo, gente. Olha essa vista aqui. Isso aqui não é uma vista que te dá um relaxamento, não te gera uma emoção boa essa vista. Olha só que vista maravilhosa. Você aqui contemplando o lago, lendo o seu livro, final de tarde, pesado ali, tomando banho na piscina... E você ainda pode colocar uma rede aqui, gente, ó, nessa sacada maravilhosa. O que, que você acha? Olha só. Não é demais? Cá, e essa casa tá com um ótimo preço, tá com um preço imperdível. Menos de 4 milhões de reais. Eu vou deixar aqui o contato para você entrar em contato com nós. Um dos nossos corretores vai te mostrar ela, se você tem interesse. E olha só, gente, que quarto maravilhoso. Ele deve ter uns 70 metros aqui. Vamos conhecer o banheiro dele? Só falta ter uma banheira agora para ficar completa, né? Olha só, duas cubas, branco absoluto, esculpido já aqui também, gente. Aqui é a parte do vaso, as torneiras douradinhas. Olha que lindo. E só falta o banheira. Ah, tá ali a banheira. Não falta mais nada. Aqui está a nossa banheira. Na verdade, só tá faltando uma coisa agora, gente. Tá faltando você clicar aí nesse botão, entrar em contato e vir pegar a chave da sua casa meus caros a casa está com um ótimo preço está demais contate agora mesmo e venha ver essa casa muito obrigado por assistir o vídeo até aqui espero que tenham gostado né deus te abençoe de saúde paz prosperidade até o próximo vídeo não esqueça chama aqui tchau